Quando a gente fala de que forma essa crise, como ela chegou até aqui, o que a gente pode fazer eventualmente, de fato, eu acredito que hoje em dia você tem um processo de educação ambiental muito maior nas escolas do que a gente via, talvez, 20, 30 anos atrás. Acho que um ponto de inflexão desse aumento da, da, foi o pró, pró, próprio fato que o Brasil sediou em 92, no Rio de Janeiro, a Eco 92 e também que a gente, o Brasil país de proporções continentais, ele tem dentro da sua sua vasta, é, dessa continentalidade, é, dessas vastas regiões, uma uma fauna e uma flora muito diversa muito grande que a gente tem o desafio de tentar preservar. Uh, acho que a gente sempre escutou que o Brasil é um país que, é, em terra que se plantando tudo tá e obviamente também que uh, aqui, uh, Deus acabou sendo muito generoso com todos nós e nos cedeu uma série de recursos naturais, dentre eles a água. Essa crise vem, é, numa época, para mostrar para a gente que, se a gente não cuida do nosso recurso, obviamente, é, esse recurso não é tão primeiro, não é tão abundante quanto a gente gostaria que fosse. Né? É, e depois, ele precisa ter cuidado é, é, com esse recurso, porque é justamente esse cuidado que possibilita que ele seja é, perene, que ele, em fato, esteja disponível, não só hoje, mas daqui a um mês, um ano, dez anos. Né?